Começo. Aquilo, e... que como é que você vê para no humor, irmão? Você não foi, não foi músico, não virou um, um puta produtor, enfim. música. músico já é, né? Não... Sim, não, eu tô eu, dizendo, a... mas só se dedicar a isso. Na, na verdade, eu, eu sou muito curioso, cara. Eu gosto de. Eu, eu não, não sei nem se eu posso. Tipo, os meus amigos, eles são comediantes, sabe? Eles estão pensando só nisso o tempo inteiro, sabe? Eu acho que eu já. Eu tô... Eu, eu tô, virei um experimentador mais, de assim. De um monte de coisa. Porque eu, eu gosto de ficar testando as coisas, cara. O que mais me agrada é, tipo... Poxa, eu quero entender como que faz pra você gravar um disco. Puta, cara. Então, naqueles seis meses, eu viro um produtor musical. Eu vou... Até você gravar falar disco. Falar com gente foda o dia inteiro. É uma delícia, gente... né? E aí, depois daquele processo... Porra, eu, eu virei, de certa forma, um produtor musical. E isso pode ser aplicado pra várias outras formas. É, é. Sim, sim. De conhecimento, arte, assim. né, velho? Então eu acho que a parte mais legal, cara, que, que, que eu consigo fazer, estando no, no meio que eu tô, é poder atirar pra todo lado, literalmente, poder fazer um pouquinho de cada coisa. E o humor, ele veio como a porta de entrada pra eu poder me expressar, cara, assim, sabe? É, eu nunca achei que eu fosse um cantor, uhum. eu, eu tocava bateria, mas nunca levei isso profissionalmente. E... engraçado e você o... não levar isso para o É porque o cara assim, é bom. Moleque, desde moleque você. T... Quantos anos você começou a tocar bateria? Hum, 14, 13 anos. Porra, aí é idade perfeita você montar uma banda para ficar carmininha. Tive né? banda, pra cara. cara olha, eu tive banda a vida inteira e, e o fato eu acho de eu gostar tanto de fazer isso acho que se deve ao não depender disso. Tá entendi, ligado? Entendi. É que entendi. ele viu tanto negócio de odeio, né? Ele monta e poxa, quebra a cara. Eu, eu já tive banda de, já, de 10 pessoas, 12 pessoas. Eu, que eu lembro que, que você eu, tinha dólar. dollar bills, bills. bills. E aí eu via, cara, que o esforço que você bota naquilo, é, no máximo você ficava no 0x0 zero zero e com algum prestígio, sabe? Quando eu comecei a botar essa força na comédia eu vi que, tipo, meu, o prestígio era maior, porque era mais o meu métier, era mais o que, eu, o que eu sabia fazer. Eu tinha parceiros mais expressivos pra contar comigo. E na música eu tinha um monte de gente que tava no zero querendo alguma coisa igual eu. E na comédia eu já tinha alguma coisa ali, sabe? Tipo... Tá. Então foi aí que eu, que eu entendi que eu tinha que focar mesmo no... E foi aí que nasceu o Clube do Minhoca, que é o clube de comédia que, que a gente eu tem lá no centro. Legal. Mas o, a, a, a comédia, ela veio, eu acho que mais... Da mesmo, eu acho que a maior parte dos comediantes, a comédia aparece pela mesma razão, que eu acho que acaba sendo por uma certa aceitação assim, sabe? Tipo, pô, tu não é o cara que pega todo mundo, tu não é o cara inteligente para caralho, mas tu é um, de repente tu viu que tinha vaga para o engraçado. Tá ligado? Engraçadão. E mano, sempre tem vaga para o engraçado. Sempre tá ligado? tem, Sempre verdade. tem vaga pro engraçado. Hoje tá aí o TikTok pra comprovar que todo <risos> mundo é engraçado. <risos> tipo, eu, eu, percebi, é eu percebi que quando eu falava alguma coisa que todo mundo ria, naquela hora ali, <coughs> por, por cinco segundos, eu, eu tinha aprovação de todo mundo. Todo mundo tava comigo. Eu falava, caramba, uma coisa que tá dentro da minha cabeça, tá dentro da cabeça de todo mundo e faz o mesmo sentido que fez pra mim, uhum. sabe? Essa, essa conexão que foi o que mais começou a me, me encantar, assim, tipo cara, eu consigo meio que controlar a cabeça das pessoas então, eu vou falar uma coisa agora, que eu sei que todo mundo vai rir ninguém sabe ainda que vai rir, sabe eu acho que é essa parada de você conseguir se comunicar e conseguir causar um sentimento é uma magia, na né? Seria uma eu magia, acho, cara o tem uma magia, ele tem, magia. tem isso, sabe você meio que controla, você sabe o futuro e ninguém sabe. Você tá falando uma parada, ninguém sabe como que vai acabar. Só você. Não sabe. Saca? Então você sabe que dali 10 segundos todo mundo vai estar tá dando risada. Isso é muito doido, sabe? E é o que você falou: só você sabe. Isso. Então a primeira vez que isso aconteceu, tipo, na escola, provavelmente foi por um acidente, sabe? Eu Sim, falei alguma perfeito. coisa em voz alta e todo mundo riu. Cara, olha só Porque que. Porra que... É essa, e aí, desde é. esse dia, eu acho que eu venho tentar, tentando causar esse acidente mais vezes e tentando controlar os elementos que fazem esse acidente acontecer para ele acontecer em ambiente de laboratório, que é um clube Entendi. de comédia. Porque todo mundo é engraçado em algum momento da vida, mas você é. decidir fazer isso como sua profissão requer um, um foco e uma devoção muito grande, cara. É, e o e clube é, do e, Minhoca... E, ful... e, oh, não, não, não, eu tô dizendo, não é fácil não, né, irmão? Negócio que você vai lá e... É um trabalho que, que não para. O olho, turma é, foda, cara. é um trampo que não para, tá ligado? Tipo, é que bom que não para porque é gostoso de fazer, mas, cara, meio que não tem como desligar. Eu tive um burnout faz dois meses, uma crise pesada por conta de não parar, tá ligado? Eu, eu não consigo mais desligar você o bagulho. Eu cancelei turnê, que é 30% da minha preocupação se resolver. Turnê é um inferno, né? Eu fico muito ansioso com turnê, cara. Muito eu milhadão. fico muito, muito, muito, muito, muito. Tipo é, assim, eu... É. Desde a hora de fazer o check-in, um dia antes, eu já fico com a mão gelada. Porra, só tá bom se você assim. Agora, e o se... antes, vai vir na ingresso, vai fazer divulgação. Tudo. Não. Isso é um Chega, desgaste será do será caralho. Será que vai estar tá bom? Será que vai ter gente? Ah, se é essas um pessoas gigante. vão estar tá lá, será que elas são legais? Vão dar risada de mim? Rir, o é... produtor, será que é bom? Não conheço. Como é que é o som da casa? Tá ligado? E amanhã, vou, vou ter que embarcar pra, pra Maringá já, 8 da manhã. E, puta, e, será que tá tudo aqui? Puta, esqueci coisa. Aí, de, aí pô, vamos supor, de repente... Esse dia antes, que o dia seguinte tem Maringá, não foi um dia legal? Aí você já vai com a cabeça ufa, baixa pra caralho pra Maringá. Aí lotado, é mas você não sabe também. Exato. Aí você já vai puto, velho. E, e essa ansiedade, meu, putz, é... E, e, e enquanto Derumou isso, você. o bicho pegando aqui, entendeu? Enquanto isso, o bicho pegando. Tipo assim, eu, eu me vejo muitas vezes acordando sete e meia da manhã e levantando nove e quinze porque tô respondendo WhatsApp de coisa de trabalho duas horas na cama, Tá ligado? Porque é o clube, porque é isso, porque é aquilo, porque é a produtora, porque é o podcast, porque... Então, meu, porra, eu, eu envolvi uma galera muito legal pra fazer as coisas que a gente tá fazendo. Eu imagino. E isso é cobra um... A conta vem, né, velho? Você tem que dar satisfação, você tem que trocar ideia, você tem que aprovar coisa, você tem que dar satisfação do que você tá se propondo a fazer. E aí eu vi que a turnê tava atravessada no meio disso, Sabe? Aí eu cancelei aí os shows que eu tinha, provavelmente volto aí em agosto pra ficar até o final do ano fazendo umas viagens. Mas agora eu tô focando nas coisas que a gente criou, cara. Durante a pandemia o Clube do Minhoca virou o Grupo Minhoca, tá ligado? É, porque lá fechou, né, um tempo. Sim, sim. Fechou, mas rolou show secreto. A gente fechou, não rolou nada, a gente ah, foi o Minhoquinha, primeiro... na casa <risos> A gente foi o primeiro a fechar, mano. Show secreto. Mano. Show foi... secreto. Foi... Entra aí na casa dele. Showzinho, pessoa, tipo, show. Ah. Vem aqui, aqui a pandemia não existe, parceiro. É. A gente foi o primeiro o clube portão. a fechar, mano. A gente foi o primeiro clube a fechar e foi o último a abrir. E por ser minúsculo, 70 lugares, quando você vai fazer o bagulho com distanciamento, você acha que cabia quantos? A gente fez show pra 32, é. tá ligado? Duas pessoas aqui, um espação, duas pessoas aqui, um espação. Isso aí a gente fazia show, mano, mas não fechava a conta nem fudendo. Nunca um feche, Pagava o um aluguel fecha. do, do e mês. Lá. E era isso. Difícil, né, velho? Então a gente ficou, velho, o Clube do Minhoca, pra galera que não sabe, né? O Clube do Minhoca é uma espelunca no centro de São Paulo que completou não, quatro anos é bacana, né, no espelunca. último dia 30. Lá, e o Clube do Minhoca virou um clube de comédia que hoje eu acho que é o mais expressivo do Brasil, cara. E é o menor que tem. E... Ah, mas é legal, tem dois andares, três andares. Três andares né? A gente velho. inaugurou um espaço novo agora, lá oficialmente, que é o Minhoca Piano Bar. Então hoje a gente tem o Clube do Minhoca e o Minhoca Piano Bar, funcionando simultaneamente. E, mas durante a pandemia foi uma época bem tenebrosa, assim, porque foi uma época que a gente Eu teve imagina. que chegar pro, pro dono do bagulho lá, o dono do imóvel, e falar ao ah, seu Adib, infelizmente não vai Eu dar, mano. Conseguir te pagar. É, a gente vai ter que entregar, é, a gente vai ter que executar aí o contrato e entregar. E aí que eles cara, falaram, que cara, medo, faz meu. o seguinte, ó é, pô, vocês não podem sair daqui Fiquem aí até o final do ano sem pagar aluguel. E, no cara, meio... e aí em janeiro começa boa. a pagar metade. E aí, poxa, mano, só e a dona Sônia não estão assistindo isso nem fudendo, mas eles ajudaram muito que a gente. gente boa, e... e eles boa, são meus vizinhos de porta, os donos do prédio do, do clube do Minhoca. Eles são meus vizinhos de porta. Então a gente sempre teve essa ideia. E aí a gente conseguiu passar pela pandemia. Mas aí durante a pandemia a gente começou a inventar coisa, porque a gente não podia fazer sim. show. sim Então a gente criou uma, uma editora, velho. Durante, durante a pandemia a gente lançou a Banca do Minhoca, a gente criou uma editora de livros e revistas que hoje a gente está com CNPJ, com a Alvará de editora, Caralho, velho a gente hein? é uma editora que publica livros e revistas e a gente já vendeu mais de 50 mil títulos. Que legal. 50 mil Caralho, é, exemplares. Exemplares. Não mano. títulos, né? Vendeu, <risos> que aí, porra. Em um ano e meio a gente vendeu mais de 150 mil exemplares, entre 150 revistas. 150 mil? Uh -huh. Porra, legal. Em um ano, cara. Eu trouxe aqui de presente para vocês. Paulo, gente. Chupa Paulo Coelho. Oh, oh, esse aqui ó oh, é, é o meu livro, que é o Entender o que é que eu desenho. Eu lancei esse aqui em 2018. <risos> E aí depois eu lancei o 2, o, é que é o Entender O Que É Que Eu Desenho. Tem o, o link da dois. sua editora? Você tem o um site? Aí? Eu mandei pro meu produtor, ele falou que ia mandar pra vocês botarem na descrição. É, é. vamos pôr na descrição? É só mandar, ele vai mandar. Isso, aí. o Guilherme, eu pedi pra ele mandar. Qualquer coisa é. ele tem, tá? É o aí link põe na descrição que... desse, Isso, desse episódio pra galera quem se que interessar. Legal, irmão que legal. Que cara. aí esse livro aqui eu lancei na raça, meu. Entender O Entendeu, Que É Que Eu Desenho, são 250 ilustrações feitas sobre efeito de três drogas diferentes. Hum? E. <risos> <risos> e ele me... que... do caralho. É, você considerar é. café uma droga também? É. E aí são vários, são ilustrações, oh, legal, é a, a tartaruga fazendo é, abdominal aqui, ó, não consegue um isso um é maconha? Desiste. isso aqui é maconha pura? Maconha. É, aí tem vários, várias ilustrações, tem pouco texto, né? Que é assim Cara, que o presidente falou que do, os livros têm que do ser. Celular é louco. hein? lá do, do, do menor. no cérebro vai. E aí, 2018 eu lancei esse. Independente, né? Eu lancei sozinho e aí eu vi qual que era a dor de você lançar um livro, enviar para as pessoas fazer tudo. Eu aprendi a lançar um livro. Mas também é bem louco, hein, então, mano, quando eu aprendi merda, a lançar velho. um livro, fazer o registro na Biblioteca Nacional e o caramba, eu falei, mano, eu posso fazer isso pelos meus amigos, porque é, eu é. nunca lancei um livro uhum. porque nenhuma editora me quer. Tá ligado? Sim, Bati lá na sim. porta da não sei o que, da não sei o que... Ah, nós não queremos. O cara quer só o Lucas não sei o que, só quer Keffer e o caralho. Então eu falei, <risos> mano, eu vou lançar o meu livro, eu mesmo. E aí, o Entender O Que É Que Eu Desenho, que é esse aqui, é... eu lancei o primeiro, que vendeu 5 mil cópias. E aí eu lancei o dois, durante a pandemia. E aí hoje eu lancei os dois juntos. Então eles estão juntos, o um e o que dois. Que legal, cara. Você compra o primeiro e ele vem um é... de costa pro outro. E vai completar 10 mil, mano. 10 mil cópias vendidas do Entendeu o que é que eu desenho. E esses dois aqui são pra vocês, eu vou. Eu Porra. vou fotografar pra vocês depois. A, a, é, eu quero. Eu quero também. Eu Esse livro aí, meu, ele tá lá no, na banca do Minhoca. Se alguém quiser comprar, tá aí no link aí. Tem um monte de livro lá de comédia. Pra quem gosta de comédia, nós somos, acho que a única editora especializada em comédia com livros feitos. Pelos Comediantes. Lá a gente tem título do Afonso Padilha, que uhum. é o Evangelho Segundo o Humorista, foi o livro mais vendido do Brasil em agosto do ano passado, mais de 10 mil cópias em um mês só. A gente tem livro do Luciano Guima, do Daniel Duncan... Tem a nossa revista também, meu. ó oh, Poxa, eu... eu Caralho, quanta coisa, Patrícia. Olha Patricio. aqui, meu. Essa Porra. revista sai todo mês, Boleta. Todo mês sai uma dessa. Aí. Tipo uma média, assim, tipo né? Tipo uma média. Eu nem sabia que existia revista. Essa aqui, aí. ó, é a Minhocazine. A gente já, já tá com <risos> legal, 20, 20 edições, meu. 20 Hoje edições. Hoje uma tatuagem bonita, hein? E você pode assinar. Mano, é muito barato, velho. É R$19,90. Você recebe a revista na tua casa. Todo mês. Todo mês. Uma revista diferente. Danilo Gentili já botou texto aí. Fábio Porchão, Maurício Meirelles, Vitor Camejo, Babu Carreira, Mel Maher, tem texto e ilustração minha todo mês. É uma revista que você pode assinar e apoiar o clube do Minhoca, sacou? Então a gente virou, meu, uma... Minhocazine. É, Minhocazine. Eu acho que é a única revista de humor impressa hoje no Brasil. Podemos deixar num canto, do Tá ficando também isso aqui, hein? É, isso aí é tudo presente, cara. Vocês vão ter que arrumar um canto aí. Vai botar aqui, ó. Todo lado de lá, a gente vê depois, velho. Um Boa, depois a gente arruma um canto aí pra botar aí. Vai virando cenário. Vai aí, já fica do lado da bola de vôlei que alguém autografou Eu aí. Deu Maria, uma ali, ca é, é, é essa a capa... Gosta. A capa dessa aqui já dá uma tatu bem louca essa Dá, meu, obra, as cara. capas dessa revista Porra. são feitas por um dos ilustradores mais foda que tem no Brasil, velho, que é o Márcio Moreno. Ele, mano, o Márcio Moreno, quando a Harley lança uma moto, ele vai lá e desenha a, a, em cima da moto no desfile. Que louco, hein? E ele faz as capas da. Que louco, hein? cara Porra. muito pica. Então, essa revista é um. É um absurdo ela existir, tá ligado? Porque é, um absurdo. é uma galera muito é um, legal é igual que colabora. Que era o Mad, né, que tinha aqui. O Mad era... era foda, o Caceta também, né? Eu o adorava O e comprar. Planeta tem página. Todo mês aí, cara. Os, é os cacetas escrevem desde a primeira edição, velho. Caraca, a gente tem, meu, é muito legal isso É uma coisa muito legal participar disso aí. Planeta Diário. Sim, e sim. É, e o... é, é, como é que era é o nome? É, caceta Popular. Caceta Popular. Porra, uhum. eu, tinha, eu lembro da revista. Da, na época, a revista deles, cara. E o Pirava. O Hélio falou, cara, a gente começou assim. O, começou. Hélio, o Hélio tem textos todo, todo mês. O Hélio de la Penha tem texto aí. É. Então, a, a Banca do Minhoca, hoje, ela é a nossa nova empreitada. Sabe, velho? A gente tá... Eu sei que é um pouco na contramão, porque... O, o, mercado, o mercado editorial está tá se digitalizando. Exato. Você tem ela digital ou não? Então, cara, ao mesmo tempo, eu, eu entendo que olha, nunca se vendeu tanto HQ, <risos> tanto gibi na história. Eu imagino. Ou seja, não é que o mercado editorial está parando, é que o uso do papel está mudando. sabe? Um, um jornal não precisa mais estar impresso, porque amanhã ele não vale mais nada. Mas essa revista... Você guarda. A primeira edição, que saiu em agosto de 2020, ela ainda é atual hoje. A gente não faz nada datado. A gente não faz coisa com o um assunto da, da semana. Entendi. É uma revista que ela justifica existir em papel. Atemporal. Ela é atemporal. Mas é igual é. o Asterix e Tintin, irmão. Eu tenho tudo ainda vale. Então, ainda vale aquilo. Então, entende? vale. É diferente de um livro e de não biologia. É digital. Não, a experiência é outra. Exatamente. Bola. Então, Exatamente. Pô, quando você pega, por exemplo, um livro de biologia, ele pode estar digital, porque é conhecimento. Agora, Perfeito. quando é um livro de arte, quando é um livro que ele requer... Poxa, o cara deixa naquele quadrinho ali a expectativa para o tempo de você virar a página... Você tá tenso e vê o que aconteceu no outro. Quando você tá vendo é no digital, mesmo. é diferente. Muda a experiência do negócio. Ah, não, então, é, é, eu é. acho que pô, o meu livro ele não tem digital também. A minha ocasião não tem digital. Porque o meu livro foi feito para ver no papel. Tá a, legal. Então você não vai, não vai querer ter a experiência digital. A mecânica do papel faz algumas piadas do livro funcionarem. Tem algumas páginas que é, por exemplo, não vire a próxima página, por favor. Na hora que você vira a próxima página, é uma piada. Isso não funciona no digital. Sacou? O livro, como é. eles são dois... É, quando você chega na metade, ele fica de ponta-cabeça. Uhum. Você tem que virar e começar do outro lado. Uhum. Isso aí é, é físico. Não adianta você virar o iPad de ponta-cabeça e ele vira a tela ou não. Não, é, você pode travar a tela também, mas enfim. Vira outra experiência. Não, eu sei. São, são, mas é eu, outra... eu, eu acho que você poderia também fazer digital, porque o mercado digital também é muito crescente. É um público também que vai. É mais uma fonte e também você não gasta com. Com produção, né? Tá então, lá, é cópia, eu, né? O digital. que eu acho legal é a gente acoplar o digital... Inventar mesmo, criar para o digital. É, é criar para o digital. Você é assinante da Minhocazine? Você vai ter acesso ao portal com conteúdo, com entrevistas, com todo mundo que escreve. Aí você faz um, um conteúdo digital com lastro diferente. na revista, mas o negócio vira, poxa, meu, todo mês chega na minha casa. É diferente você pegar um link, velho. Você pega o link, você abre ele é, na fila do acho. cartório, tá é, ligado? Isso acho. aqui, isso aqui tá com cara de NFT, tá ligado? Sim, uhum. é um NFT da vida real. É um NFT físico. É isso, cara. É um NFT e, físico. E, e, poxa, nada, nada, são 30 mil revistas dessa que estão pelo Brasil rodando. 20 mil, 25 mil. Você tá rodando que quanto que por, por, aí, por mês? por mês. Caramba, que, que legal, legal, cara. Então a gente... Aí todo mundo que quiser onde acha isso aqui, o teu livro? Na bancadominhoca.com.br bancadominhoca.com.br tá? é... Isso, tá. eu acho que o link deve estar tá aí na descrição. A gente vai colocar. E... E, e, e Cara, é um trabalho que é muito gostoso, mano, de fazer, sabe? Porque quando você pega a revista que você trabalhou o mês inteiro, você pega ela e você olha, você fala, cara, ficou exatamente... Olha o meu desenho aqui, olha a impressão como é que ficou, sabe? É um, é um processo diferente, velho. É um processo que apaixonante. Eu, eu acho apaixonante pra Artesanal, caralho. Artesanal, né, brother?